E aí, clan Sheldon aqui de novo Hoje a gente está vindo com o Gris Plataforma para PC PS4 e Nintendo Switch É um jogo muito belo Com músicas muito bonitas Foi pedido pelos amigos aí do Discord O Saitama e o Gustavo Lego Também, se eu não me engano o Destino Inexorável pediu E muitos outros pediram E a gente resistiu por quase dois anos Mas vamos lá, vamos jogar um pouquinho, uns 30 minutos por Volta de 30 minutos Vamos um ver do que se trata. Vamos ver todos os diálogos, vamos ver todas as animações. Tá lá a menininha, deitada, Deitava. faz uma roupa interessante. Estar o Muito bem Opa Perdeu a voz aí? Peração Tá ah, feio, hein? Eu tô achando engraçada a arte, a cabeça dela é, ela é, ela é tão elaborada né, o cabelo e o rosto, e os, os braços e as mãos são <risos> as pernas né? Com Palitinhos Tá aí ela Anguria, levante Muito bem, acho que eu cliquei em algo que fez ela levantar Muito interessante, hein? Tudo feito à mão, pelo visto, né? Temos que andar aí com cautela Tentei dar uma acelerada, ela caiu de novo Vamos andando pela Neve, talvez Neve, talvez O barulho não é bom, estão uns bichos, mano, da Egipte. não moça, força aí, agora sim, agora eu vi vantagem. Sai correndo um cenário tão simples e ainda assim tão belo, né? Interessante Encarnação, enquanto andamos pra frente, vai 57 Às 9 h a gente vai jogar Se a gente der um pulão aqui vai dar ruim não, não tem dano de queda, excelente. Está salvando o quê? É. Bom, tudo bem. Parece que tem alguns caranguejos. Então a gente está no num, é numa areia, né? Numa neve. Começa a explorar de forma errática, né, pra ver se tem algum... algum segredo Eu cheguei a ver alguma gameplay do deste jogo Mas eu confesso que não me lembro bem Alguma não, algumas gameplays Muito bem, adquirimos uma bolinha Bolinha no segue, será que a gente consegue fazer algo com ela? Não tem nada nos instruindo a respeito. Ela ainda não segue, talvez seja uma proteção. Opa! Um ciri gigante ali. que eu já não consigo alcançar. Não, com certeza vamos ter que dar uma contornada. Ok. Tem três pontos, mas só temos duas bolinhas. Então vamos pegar uma terceira bolinha. Aqui talvez? Não. Eu sei que tem uma pra lá É... pra cá Talvez não era o momento, viu? A gente se precipitou Paciência Vamos voltar lá pra cima de novo Por enquanto, muito agradável, o jogo muito agradável Gosto dos gráficos, todos desenhados, a mão Que bagulho é esse, meu? Que parada é essa? Tem como subir nisso aí? Que é isso? Eu posso pisar nisso? Uh, posso. Mas, como eu sei que o que eu fiz é certo. Olha só. Conforme coletamos bolinhas eles vão formando. Acredito eu que formado de algum tipo de constelação, não é só uma ponte uma mera ponte. Deu uma acalmada, a gente chegou à próxima mão que ruiu ali no início do jogo Tem outras mãos, a segunda mão Aquela estátua do Steve universo, né? Ô oh, louco, Que legal! pintura aguache né bem bonito hein vermelho foi recuperado uma cor ai ah, tá bem Poxa, que legal será que nós temos que recuperar todas as cores eu achei que a gente quer recuperar a nossa voz Será que o barulho do meu teclado está muito suportável? Cobri cobrir com uma mão, peraí, aqui. o que é isso aqui? Aqui a gente passou, passou, não tem volta Primeiro puzzle, talvez uma constelação, constelações. Não estou entendendo nada, mas é o tipo de jogo que eu gosto, sem muito diálogo. Peraí, se eu pegar para baixo aqui, tem um negócio. Oh, que legal, um guiso a gente Tem muita coisa para ser feita aqui Então vendo as bolinhas Eu nem tentei subir ali onde a gente estava Já me precipitei descendo Tocar no guiz, só de leve. Não com toda certeza, temos que descer. Mas acho que tinha um aranha na minha mão. Coisa terrível. Sensacional. Deixa eu observar lá escorregando pela encosta. Tenho certeza que esse jogo ganhou centenas de prêmios, se não milhares de prêmios. É muito bonito mesmo. Falei milhares, talvez dezenas. Tem que ser razoáveis, né? Parou de jogar? Igual automático, pô? Que? Tudo isso? <risos> isso era só a intro do jogo? É de brincadeira! que não acaba mais olha que elegância na hora de cair tem umas pirâmides ao fundo bonito Ó, oh! achamos um bagulho aí eu ainda não sei o que isso faz mas é o segundo que a gente encontra Pula, pula, pula. As rochas flutuantes. O barulho, só o barulho do vento de fundo. É, é bem legal. Diferentes, né? Nossa, nossa, que você está vendo. Ok. Será que esse é um evento que acontece de tempos em tempos? A hora que o cara tá vendo começa a rodar, é porque vai dar ruim. Já começou a rodar. Ó. Vai dar ruim. <risos> que louco. Achei que os bichos fariam algo pra gente. Vou ficar aqui. Dentro do coberto Já vamos sair correndo aqui Ele tem que chegar ali, meu deus, será que vai dar tempo? O uh, deu Na horinha, achamos uma bolinha Na hora que passa a música a gente já pode sair Já é seguro aqui, aqui é a queda, né? Adicionada, acho que seria mais traumático. Pegamos duas bolinhas, acho que é o suficiente. Vixe, vixe, vixe, vixe. O efeito da, da da areia levantando é bem louco. Aí, ligamos os pontos. Vai dar ruim, vai dar ruim. Não, não deu ruim não, não deu tudo certo Eita <risos> O bagulho parece o... Como é que chama? Axiom Verge? né? o bagulho saiu da Axiom Verge isso aí. A música dá uma reduzida e já sai correndo, aqui dá tudo certo Agora não sei, viu? Vou tentar Quem sabe ele tem que voltar aqui depois, pode ser, né? Agora fica difícil diagnosticar o vento Não tem mais uns cataventos para nos auxiliar Muito bem O que está acontecendo? Uh, falei! Falei que... que... a gente ia precisar de um bagulho... Que a gente ia conseguir algo assim, vamos voltar lá atrás Vou Voltar lá atrás só pra pegar aquele bagulho lá Vento? Cadê o vento? Pulou aí Temos mais uma bolinha O tempo passa ah, em jogando esse jogo As bolinhas se protegem com a gente Que legal Bem legalzinho Vamos lá, vamos lá Quase no tempo. Eu jurava que daria para quebrar, viu? Não tá parecendo quebrável não, viu? Segue o jogo. Ah, olha só que legal! O vento não é capaz mais de nos arrastar agora que a gente virou um cubo Rapaz, loucura! É muito intenso, né? Muito intenso. Muito bem, será que a gente vai para cá antes de estourar o chão? Vamos dar uma olhadinha, não custa nada. Parece que tem mais uns Talvez a gente vá cabendo para ali depois mesmo. Né? acho que não tem em volta, viu? Rapaz É profundo, hein? Que bonita sombra Aqui Tem outra dona chorando Tem muitas donas chorando Acho que a gente fez algo que não devia ter feito Confesso que estou ligeiramente perdido não sei se estou indo do lado certo ou errado. O que muito me agrada. O que será que é isso? Caramba, já se passou um certo tempo Legal, legal quantas passagens se abre, tá bom, né? Só vai muito bem, então, vamos esmagar o seria montamos no grandão será um puzzle. Era um puzzle, será? Tá tranquilo. Vai dar aquele... Tem que ir pela esquerda porque é o que nos o que é possível no momento. Passou 30 minutos Já se passaram mano. Fiquei meio nervoso com relação aquilo hein Menos traumático do que imaginei Bem menos traumático Mais uma bolinha Tem mais um bagulhão Daqueles esquisitos Oh, não! <risos> A plataforma só vai até aqui Foi esfera para conta. Agora a gente tem três bolinhas e pode pular do direito. Por enquanto os puzzles não são nada desafiadores, viu? Mas acho que não é nem a intenção. Muito no começo, né? Todo negócio aqui equilibrando, vamos quebrar porque a gente é desse jeito, né? Não sei quantas horas de gameplay tem esse jogo, viu? Mas não devem ser poucas. a não ser que sejam, né? Ah, é mesmo. Tem outra Dentro... escultura. O som dessa área meio... Asfixia um pouco, sei lá, meio esquisito Outro puzzlezinho? Conectar nada, mas tem uma passagem para a esquerda ou para direita e agora, hein? Oh. É mais complicado que imaginei... ah tá Não é tão complicado quanto imaginei Será que ele para naquela altura? Para não é ah, vai dar certo ah deu certo eu nem eu nem duvidei por nenhum nem um segundo sequer Mais uma plataforma quebrável, mais uma bolinha e aí ó Ui. muito bom, já deu mais de 30 minutos e a gente não consegue parar de jogar. Não sei, gostaria de recuperar mais alguma cor, né? A gente só recuperou o vermelho. pro outro lado Olha outro estado Quebra Ó oh. Eu vou precisar de um deixo ali para pegar aquele Bom, consigo passar por baixo. Agora ele vai procurar outra casinha que é provavelmente aquele negócio mais pra frente. Aí, tinha certeza que era algo assim. Legal, hein? Resolvido mais um puzzle? Chega aí! Tadinhos, estou querendo destruí-los. Tá, com certeza não é para cá é aquela ponte lá embaixo. Aê, olha que beleza Mais uma constelação O legal que as bolinhas não nos deixam, elas não nos abandonam Será chefe? jogo não tem cara de que tem che. Subir mais alto. Sobe, sobe, sobe a câmera distância bem. Vamos ver se a gente consegue pular aqui. Não, aqui é o lugar mais alto. Agora a gente vai ter que ser preciso, hein? Uh que beleza. Abaixou a névoa, rapaz. gostando bastante. Vamos encontrar blocos brancos. Mãozinha, que beleza! Será? Aí encontramos outra cor, a cor é verde ou azul, não sei, não vejo mais as cores. A ah, verde, verde. <risos> Olha que bonito. Verde foi uma recuperada uma cor. Muito bem. Eu vou encerrando por aqui. Muito bom, Gris, viu? Eu me arrependo de ter demorado tanto para ter jogado esse jogo. Vamos ver. Vamos ver se vocês gostam. Se vocês gostar, deixa o like, se inscreva no canal, dá olhada nos nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta, tá lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade.